Olá, você está iniciando a disciplina Cálculo 1, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de desenvolver o conhecimento teórico, prático de funções de uma variável e valores reais, limites, continuidades derivadas e suas aplicações. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Matemática Elementar.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 Magda Mongelli, sou professora do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É, vou trabalhar com a disciplina de cálculo 1. O cálculo, basicamente, é o estudo de funções, então eu quero estudar o comportamento... É, de uma função eu quero saber o crescimento, decrescimento, concavidade voltada para cima, voltada para baixo, é, para quando o x aumenta o que que acontece com a função, quando o x diminui o que que acontece com a função. Então basicamente o curso de cálculo é isso. É, nos anos anteriores, né, no ensino fundamental e no ensino médio nós estudamos né, função de grau 1, um, grau 2, grau 3, função modular, exponencial, então nós já estudamos algumas funções. O que o cálculo 1 um vai fazer, ele vai acrescentar agora, para qualquer função que eu tiver, eu consigo fazer seu gráfico, analisar seus dados, é, saber se seu comportamento nas proximidades de um ponto, se esse ponto pertence ou não ao domínio da função, crescimento, decrescimento.